gente como o tempo voa e quando a gente constrói mesmo a gente não dá nem conta né que o tempo passou tão rápido 25 anos da gestos eu queria agradecer a vocês por vocês existirem inclusive na minha vida eu sou uma pessoa que a gestos ajudou muito né, para esse olhar social, esse olhar, esse diálogo com a sociedade que a gente tem que manter o tempo inteiro, esse braço de acolhimento que a gente tem que ter. A gestos ela me tocou profundamente e eu quero parabenizar você, especial Alexandra, por ser essa mulher que está aí. Desde o começo, nesses 25 anos aí, construindo essa cidadania que combate o preconceito, não é? que é um preconceito tão grande que as pessoas, só quem, quem, quem pega um resultado, quem se vê portadora de HIV, que sabe como é como dói o preconceito, o olhar preconceituoso. E a Gestos, além de tudo, além de trabalhar pela nossa saúde, a Gestos ainda combate esse olhar. Parabéns vocês, 25 anos que venham muitos outros e que quem apoia gestos, inclusive financeiramente, continue a apoiar né? e que o serviço das gestos consiga chegar ao máximo de pessoas. Beijo, parabéns!